Fala Mestre! Fala Mestra! Tudo tranquilo? Eu sou o Prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil aqui do YouTube e tô no Bio Explica para te dar uma dica de Física. E aí Mestre, sabe resolver questões sobre sistema de bloquinhos, sistema de blocos? Sabe calcular a aceleração ou atração em um sistema de blocos? Qual é, que é a força de tração na corda que une os blocos? Pois bem, vou te dar uma dica bem rapidinho aqui. Se tu tem um sistema de blocos no qual um deles está pendurado sempre, sempre, sempre desenha a força peso. Este corpo ao ser pendurado, ele está sujeito à força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. Não, não quer dizer que por estar apoiado um corpo não esteja sujeito à força de ação gravitacional, sua força peso. Até tem a força peso, mestre. Mas por estar apoiado em uma superfície horizontal a força normal terá módulo igual ao peso, essas duas forças se anulam e aí tu não precisa pensar na força peso do corpo que estiver sobre uma superfície horizontal apoiado. Mas o corpo que está pendurado, mestre, tem que desenhar o peso desse corpo. E depois de desenhar o peso desse corpo e achar o seu valor, por exemplo, na situação a massa do corpo A é 6 kg, a do B é 4 kg, e a gravidade neste local é considerada constante igual a 10 m por segundo ao quadrado. Então, mestre, o peso do bloco B vai ser a massa do B vezes a gravidade. Massa do B é 4, gravidade é 10, Peso do B, 40 newtons. Isto significa que a Terra, ao atrair o corpo B para baixo com uma força de 40 N, que é o seu peso, faz com que o sistema inteiro adquira aceleração. Então, a partir de agora, mestre, para achar qual é, que é o valor da aceleração do sistema, é só a gente fazer uma coisa bem simples. Usar a segunda lei de Newton aplicada a todo o sistema de blocos como se este fosse apenas um bloco. Então, a força resultante sobre o sistema de blocos blocos é igual à massa do sistema de blocos, vezes a aceleração de quem, de quem, de quem, do sistema de blocos também. Agora, para achar a força resultante sobre o sistema de blocos, mestre, a gente precisa determinar a resultante das forças externas que atuam sobre este conjunto de blocos. O peso do bloco B é a força com que a Terra atrai o bloco B. Então, é uma força externa ao sistema porque alguém puxando um dos blocos as forças de tração são forças internas, é a corda considerada ideal, né, inextensível e de massa desprezível, que puxa os dois bloquinhos, então é uma força interna ao sistema de blocos. E. Não tem mais nenhuma força puxando o bloco A para cá, estamos desconsiderando nesse exercício a existência de atrito. Se houvesse aí sim a força de atrito do bloco com a superfície, que o bloco A com a superfície entraria na conta da resultante sobre o sistema, mas como não há, não entrará na conta. Então eu descubro que a única força externa ao sistema de blocos, portanto capaz de acelerar o sistema de blocos, é o peso do bloco B. Então a força resultante sobre o sistema é a própria força-peso do bloco B. Se tivesse, mestre, uma outra força puxando o bloco A para a esquerda aqui, muito simples, a gente ia ver qual dessas duas forças seria maior e a resultante seria a força maior menos a força menor, só isso. E isso é igual à massa do sistema, que é a massa do A mais a massa do B. Sim, embora o peso de A não entre no somatório das forças externas sobre o sistema de blocos, a massa do bloquinho A também será acelerada, pela força que o bloco B recebe do, da Terra, né? a força de atração gravitacional. Então, massa de A mais massa de B é a massa do sistema. Colocando os valores, peso de B é 40, massa de A é 6, massa de B é 4, soma aqui dá 10, passa dividindo, ou divide os dois lados da igualdade por 10, né? mas para manter a igualdade tem que fazer a mesma coisa dos dois lados. Quer dizer que a aceleração é 40 dividido por 10, que é 4 metros por segundo ao quadrado então nada de apelar para aquele sistema de equações porque aquilo realmente complica deixa mais difícil a física pode ser fácil desde que tu aprenda os caminhos para entendê-la facilmente a segunda lei de newton pode ser aplicada diretamente por sobre um sistema de blocos quando se conseguir identificar qual é a força resultante sobre o sistema de blocos para isso, não consideraremos forças internas, consideremos apenas forças externas. E aí, a força maior menos a força menor é igual à massa do sistema vezes a aceleração desse sistema. E aí, mestre, tranquilo aqui? Entendeu isso? Perguntinha, como é que faz para encontrar o valor da força de tração na corda em... Bom, para achar a força de tração na corda, agora a gente poderia desenhar ela aqui, isola, pensa separadamente em cada um dos blocos e aplica a segunda lei de Newton para o bloquinho que foi isolado. Para mais dicas sobre o sistema de blocos, achar força interna entre os blocos, bloquinho A faz força em B, qual é que é o valor, com o plano inclinado, com força de atrito, te aconselho a acessar o bioexplica.com.br e assinar lá o plano para ter aulas de física comigo. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima dica.